E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos falar a respeito de energia. Em particular, energia que é preciso para viver. Essa energia que você está utilizando agora para assistir esta aula, ou a energia que eu estou utilizando para fazer esse vídeo. E será que você consegue adivinhar de onde vem ela? Bem, a superfície do nosso planeta está constantemente sendo bombardeada por energia luminosa do Sol. E se você não sabe, Existem certos organismos em nosso planeta que são capazes de receber essa energia luminosa e, então, armazená-la como energia química. E existem vários organismos que fazem isso, tá? Mas o que vemos com mais frequência em nosso dia a dia são as plantas. Então, vamos dizer que tenha uma planta bem aqui. E o que ela está fazendo é usar a energia da luz em conjunto com a água do solo que passa por suas raízes e o dióxido de carbono no ar. E está usando essa energia da luz para, digamos, consertar o carbono para se construir. E em seu próprio tecido está armazenando essa energia, e se ele se quebrar, vai liberar energia de várias formas. Agora, ao fazer isso, você também deve estar familiarizado com o fato de que esses fotossintetizadores, ou esses produtos primários, ou autotrófos, também estão liberando oxigênio molecular. E se quisermos escrever isso em termos químicos, descreveríamos esse processo de fotossíntese, retirando o dióxido de carbono do ar em conjunto com a água do solo. E o que alimenta tudo isso é a energia solar, energia do Sol. E o que isso está produzindo? Bem, o tecido da planta que está armazenando essa energia é energia química em forma orgânica, e a principal forma de fazer isso é por meio de glicose, que é C6H12O6. E eu já imagino que você está pensando. Espera aí, as plantas não têm gosto doce. Pode até ser que você encontre alguma que tenha, mas se você pegar cadeias de açúcares e colocá-las juntas, você vai obter carboidratos e, adaptando eles um pouco, você pode obter coisas como amidos. E isso é o que tem, em maior parte, no tecido vegetal. Uma variação disso, ou variações, estão ligadas entre si. Mas isso é energia armazenada no tecido da planta. E, claro, ela libera o oxigênio molecular. E esse processo é chamado de fotossíntese. E, se você prestar atenção nessa palavra, essa parte está se referindo à luz e síntese está se referindo a colocar algo junto, sintetizar algo. Então, na fotossíntese, você está utilizando luz para juntar tudo isso aqui, especialmente fixar o carbono para armazenar energia. Pode ser que você esteja dizendo, isso é maravilhoso, eu estou armazenando energia dessa forma, mas como eu posso utilizá-la? Isso é algo que todos nós estamos tentando fazer, ou melhor, todos os sistemas vivos têm que fazer. Esse processo é conhecido como respiração. E Será que você consegue descobrir como vai ser a reação química para ela? Você vai começar com a energia armazenada, nossa glicose C6H12O6, na presença de oxigênio. E como estamos respirando o tempo todo, Precisamos respirar o oxigênio e isso vai produzir dióxido de carbono. É por isso que exalamos mais dióxido de carbono do que inalamos. Também vai liberar água e vai liberar energia celular, que é o principal aqui. E, em outros vídeos, vamos falar a respeito de como essa energia armazenada é convertida em outros tipos de energia e, com isso, é utilizada em máquinas celulares para se locomoverem e coisas do tipo. Agora, uma questão interessante é como você mede a quantidade de fotossíntese que está acontecendo? Ou seja, quanta produtividade primária está ocorrendo? Uma maneira de pensar a respeito disso é encontrar em um ecossistema uma determinada área dele. E, claro, poderia ser um ecossistema terrestre, um ecossistema marinho, qualquer coisa desse tipo. Então, em um determinado período de tempo, às vezes em um ano, quanto isso está crescendo? E, claro, quanto mais cresce, mais fotossíntese está acontecendo. E a maneira que se mede o quanto está crescendo é medir em termos de gramas de biomassa. Então, gramas de biomassa. E, claro, biomassa é só uma maneira elegante de chamar a massa do material biológico que está crescendo nessa área aqui, tá? e que geralmente é medida em milhares de calorias, ou seja, quilocalorias. Então, quando você olha a embalagem de um alimento, o que tem nela são quilocalorias. Você já percebeu isso? E eu acho que já estou até imaginando o que você está pensando. Espera aí, biomassa e quilocalorias não são a mesma forma de energia? Geralmente, você pode escolher entre as duas. Porque um certo tipo de biomassa, uma grama de um certo tipo de biomassa vai ter uma certa quantidade de energia armazenada nela, mas não é toda essa energia que os animais podem usar, mas tem uma certa quantidade de energia nela, tá? Agora, quando falamos sobre produtividade primária, será que as plantas já não poderiam utilizar parte dessa energia que produzem para viver? Sim, elas precisam de energia. E essa é a razão mais importante pela qual elas precisam fazer a fotossíntese. É porque elas precisam realizar a respiração para crescerem, ou seja, metabolizarem, viverem e se reproduzirem. Então, quando você vê quanto foi produzido em uma determinada área em um determinado ano, você vê a produtividade primária total. Isso é, você quer saber quanta fotossíntese foi feita menos a quantidade de respiração feita. e Então, pegamos a quantidade de fotossíntese que foi feita, o que chamamos de produtividade primária bruta, a quantidade total de fotossíntese, e subtraímos pela quantidade de energia química, ou energia celular, responsável pela respiração. E isso vai ser igual à produtividade primária total. E, como eu já falei, se você pegasse um ecossistema muito produtivo, digamos, algo como uma floresta tropical, se você assumir que, em média, um metro quadrado disso produz cerca de 2.000 gramas de biomassa, a produtividade total da floresta vai ser igual a 2.000 gramas por metro quadrado por ano. E se você quiser saber isso aqui em termos de calorias, você vai pensar que, cada grama de biomassa equivale a quantas calorias? Isso depende do tipo de biomassa, tá? Mas digamos que temos 4 quilocalorias por grama de biomassa. E, claro, também podemos dizer que essa produtividade primária líquida é igual a 2.000 gramas por metro quadrado por ano vezes 4 quilocalorias por grama. Podemos cancelar esse G com esse aqui, e se fizermos essa multiplicação, vamos ter 2.000 vezes 4, que vai ser 8.000 quilocalorias por metro quadrado por ano. Aqui temos a produtividade primária total, porque acontece depois que as plantas começam a respirar. E como você calcula a produtividade primária bruta? Bem, não é possível fazer isso diretamente, tá? Mas você pode descobrir calculando a taxa de respiração. Por exemplo, se você pega algumas plantas aqui nesse ecossistema e depois coloca em um quarto escuro, sem luz, você vai conseguir ver quanto oxigênio as plantas estão absorvendo ou tendo que usar. E isso ajuda a descobrir quanta respiração elas estão fazendo. E tem algumas maneiras de observar as proporções de oxigênio e do carbono para descobrir exatamente quanto a respiração está acontecendo. Com isso, se você souber a produtividade primária total e a respiração, você consegue calcular a produtividade primária bruta. Mas eu não vou fazer isso nessa aula, tá? Eu só quero que você saiba que são medidas muito úteis. Isso porque, primeiro, é importante saber de onde vem essa energia que está nos permitindo viver, e também é útil para os ecologistas estudarem sobre o quão produtivo um sistema é ou o que o torna mais ou menos produtivo. E como veremos, esses números aqui, com toda a certeza, estão no limite superior da nossa produtividade primária líquida. Se estivermos em um tipo de ecossistema desértico, esse valor poderia estar na casa das centenas e não 8.000. E eu espero que essa aula tenha te ajudado